Ah, eu não é compartilhar o, o meu banco, não tenho tempo de, de, de sair para fazer depósito, então pronto, tem que Pay, tem tudo, muita facilidade, que legal e essa e e ainda mais assim é, que quando a fora a campanha ainda se mantém né uma uma atividade que é as que é os calendários, né, você tem um calendário, eu achei incrível essa, essa ideia do calendário, onde você passa o ano todo lembrando, né, porque vai estar tá lá a marca, né, da, da, da associação, vai estar tá os animaizinhos do lado, né, de uma forma de sensibilizar Exatamente. também, eu achei muito legal, As suas ideias são incríveis, por isso que a gente é parceira, a gente gosta assim, de gente tipo, com essas ideias maravilhosas, com todo esse amor,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 Para as pessoas que querem, eu né? É, Não, eu tô dizendo. Está mulher... com um atrasozinho da, da, de ah. áudio. A minha é porque é normal, é atrasozinho. Porque ao vivo a gente né, fica um atrasozinho. Mas, assim, para os nossos Sim, amigos claro. que estão nos. que têm no... é, interesse em adotar um pet, né? Já coloca aí na fala entre em contato com a Ami, né? Que sempre que surgir aí um, um, um bichinho sem lá, já fica aí na lista de espera, né? E a Ami já, já, já sabe para onde direcionar, né? Sim, amiga? sim. Pois é, sim, então você sim, que a gente quer colaborar gostando tá os animais disponíveis, né?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 Está precisando de luvas, de algodão e de seringa. Lugas, então você pode algodão, fazer seringas, ração, tudo é bem-vindo. Ração para gatinho um é aí, atualmente, ó. Que atualmente é o que nós temos mais né? Hum. Exato, e eles comem muito, hum. né? Sou então... eu ou você? Muito bem, menina.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 Então, é assim, falar, né, que você que quer conhecer um pouquinho mais a associação, vai lá no Instagram. Instagram, Associação São Francisco. Tem um símbolozinho, ó, um desenho do São Francisco. A gente vai dentro se daqui. Dois minutinhos se consegue entrar. Ou, ou então entra né, para falar pessoalmente com a Mia ou com a Letícia. Entra nas redes sociais da e da Letícia. Pronto, você tá conseguindo? Consegui! Pronto! Olha só, o símbolozinho do São Francisco em desenho. A Alex do São Francisco, todos nós. Amém, Letícia! Né? A gente teve aí agora há pouco, as nove anos de São Francisco, né? Que a São Francisco abençoe sempre, sempre é, essa, essa associação, abençoe vocês, né? Abençoe todos nós, porque...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 os animais, e olha só, tanto de animais, nossa, é chocante, né, esses animais, quando, quando são animais, e depois como fica, com carinho, vão, vão se transformando e vão ficando, né, acham lá e vão ficando muito felizes. tão gratos. Que, que bonito trabalho, viu? Bonito ah, trabalho, é. viu, amiga?